Oi gente, tudo bem? Bom, sou a Silvia Gonçalves do Mulher Mais de 40 e hoje a gente vai ter aqui uma live na quarentena, sim, porque não? É, eu aproveitei para reunir o pessoal, né? Tá aqui no Mulher Mais de 40 e convidei uma pessoa para vir participar aqui pra gente perguntar tudo que a gente quer sobre pele madura. A gente vai ter dicas e vai ter sugestões e orientações, principalmente, é, de uma profissional que é a doutora Cris. É, essa live tá aberta para Dúvidas para perguntar, para você quiser saber sobre esse assunto que a gente vai falar, que é sobre pele madura. A doutora Cris, ela vai é, dizer assim, quem ela é e o que que ela vai poder ajudar. Doutora Cris, estou te aguardando aqui, vamos? Ai, gostou da minha make? Ai gente, fiz especialmente para vocês hoje. Fiz um, um trabalho aqui. Olá, deixa eu botar o óculos, senão eu não vejo a doutora Cris. Olá, tudo bem? Quero saber como é que tá o som. Deixa tá eu... ótimo, aqui tá ótimo. Perfeito, também tô te ouvindo. Que ótimo, gente. Então, queria apresentar para vocês, doutora Cris. A doutora Cris Tavares vai se apresentar, mas olha, como tá entrando algumas pessoas e tal, e a gente vou falar novamente, tá? Eu me chamo Silvia Gonçalves, sou do blog Mulher Mais de 40. Aqui a gente fala sobre moda e beleza da mulher com pele madura. Então. Mulheres com mais de 40, 40 em diante, 40, 50, 60, 70, que não tem porta fechada não, tá? E se for de 20, também é muito bem-vinda, porque a gente dá o pulo do gato, da pele madura, mas a gente também dá uma ajuda para a galerinha que está começando, entendeu? Então, o que a gente vai conversar aqui vai ser algo que é para a galera do pele madura, mas as meninas que têm com menos idade... Pode também ficar atenta, ficar alerta e pensar assim, hum, eu também preciso cuidar da minha pele. Você que está assistindo, que tem aquela garotinha, que tem a filha, a, a, a, a amiga da sua filha e a sua prima e manda essa live que a gente vai papear aqui, vai ter as perguntinhas, vai ter muito conteúdo legal e vocês vão poder tirar dúvidas também. Tá legal? Então, doutora Cris, queria que a senhora se apresentasse e contasse aqui como, o que, que a gente vai poder conversar, qual a sua especialidade e como é que a gente vai fazer. Vamos lá, gente. É, boa noite, meu nome é Crista Vares a primeira formação, eu sou dermatologista e depois fiz nutrologia. Porque eu acredito sinceramente que não é só pele, só cabelo, só unha. Tudo que a gente come, que a gente suplementa, os cuidados com cremes, o que você faz, ele vai influenciar Então não é só passar creme, é dietético Então une as duas coisas O que você passa por fora, a parte externa E o que você coloca por dentro, entendeu? E eu já trabalho, eu tenho 40 e poucos Eu tenho 52 anos de idade E eu tô aqui para contribuir No que puder para vocês, tá meninos? Quando eu falei no início que a gente Tá vivendo um momento assim super atípico é, Eu tô fazendo essa live justamente Num período de quarentena As pessoas ficam falando, ah, porque tá todo mundo Bombando com live, claro Está todo mundo bombando com live porque a gente sabe que está todo mundo em casa e a gente, às vezes, fica assim sobrecarregado de muita informação. né Muita informação, aquilo bombando, bombando, bombando. Então, às vezes, a gente precisa assim, pensar em, em formas de poder sanar dúvidas, ajudar e também né, desviar um pouco o foco. Mas a gente não pode desviar tanto o foco porque a gente vive num momento que eu... Nunca vivi, espero nunca mais viver Minha mãe nunca viveu isso, meu pai nunca viveu isso Então assim, é um momento muito, muito, muito delicado E eu, desde o início, quando tudo começou Eu falei várias vezes nos stories e também aqui Nas, nas algumas postagens que eu fiz Que eu não ia trazer para o conteúdo do Mulher Mais de 40 Informações que fosse para lavar as mãos, faça isso, faça aquilo. Por quê? Porque eu não sou da área da saúde, eu não sou médica. E o que eu tenho de informações são as informações onde todos poderiam buscar em conteúdos de sites oficiais, de profissionais da saúde. Então eu tratei esse assunto é, de forma pontual, trazendo um item ou outro do tipo... Não deixar os idosos saírem, né? aquela coisa de falar para eles que se eles saírem vai ter um carrinho passando para é, fazer sabão, né porque eu tenho um pai e uma mãe em casa e o meu pai está arrumando ideia de querer bater perninha. Mas a gente, né eu tentei fazer a coisa assim, um pouco é, mais suave, porque eu sei que as notícias não são. Nada suaves, então não é uma questão de ignorar, não é uma questão de ser insensível, não é isso É muito pelo contrário, é ter todo um cuidado para não passar uma informação que não é real então eu quero aproveitar a sua, a sua é, presença nesse momento Com é, é, as pessoas que estão aqui agora Para que a gente possa trocar brevemente Porque está todo mundo já com essas informações né? O que, que a senhora assim, orienta para a gente nesse momento? É O que eu oriento é o seguinte Às vezes a pessoa fica muito focada Só de não deixar a pessoa sair de casa Usar máscara, usar luva Isso todo mundo sabe até mais do que eu Mas eu acredito que a gente vai passar essa fase do vídeo do coronavírus, é um conjunto de ações que a gente tem que conscientizar e propagar conhecimento. A grande vantagem da live é que você consegue propagar conhecimento de maneira democrática. Pessoas que são mais simples, pessoas de melhor conhecimento, todo mundo tem acesso. Então, assim, eu fiz numa live anterior, que eu, eu entendo o cuidado, todo mundo sabe que tem que lavar a mão, usar álcool, gel, isso tudo. Eu não vou entrar nesses detalhes como a... Silvia falou. Eu acho assim, quem tiver um papel, uma caneta, quiser anotar, eu acho que é sempre interessante. Então, assim, os cuidados gerais. Todo mundo sabe, de lavar a mão, tudo direitinho. Mas eu entendo que o cuidado do Covid vem com a questão de cuidados gerais, que são, é alimentação. É uma alimentação que aumente a sua imunidade. Porque hoje, em dia, com a questão do, do, de você receber comida em casa, muita gente não está podendo ir para o supermercado, não está querendo ir. As pessoas estão comendo comida de baixa qualidade. Muita fritura, muita gordura, muita farinha branca, isso tudo baixa a imunidade. Então, como eu acredito que o tratamento ele é global, não é só lavar a mão, usar álcool, gel, usar máscara, é você alimentar de maneira correta, você suplementar de maneira correta, orientada por uma nutricionista ou um farmacêutico ou um nutrólogo no caso, eu sou nutróloga para você aumentar a sua imunidade de maneira natural. Tá? Tem os cuidados gerais de cuidado, os exercícios físicos, que hoje em dia você pode baixar, gente, tem exercício físico voltado, que você pode. Aí é um funcional, é um hit, é uma dança que seja lúdico. Eu entendo muito que não é só o álcool gel, não é só o suplemento, o alimento. A saúde mental das pessoas está muito alterada nisso. Eu recebo contatos de pessoas deprimidas, abusando de álcool, abusando de fumo, que a gente está confinado. Eu não, porque eu faço emergência. Como eu sou, faço emergência, eu saio de casa. Mas quem saía sete dias na semana, sai uma vez na semana, eu estou sultando também. Se você acredita em algo, em Deus, em alto superior, ou uma meditação, gente, a gente tem que ter equilíbrio. Então eu acredito assim, cuidar do Covid não é só lavar a mão, é você dar um suporte, porque o Covid é um vírus novo, não existe vacinação para o Covid. O mundo todo deve liberar uma vacina daqui a um ano, a um ano e meio. Enquanto isso, a gente só consegue com o aumento de imunidade. Sendo que um cuidado, as pessoas estão usando usando álcool gel e estão indo para cozinhar. Tem um amigo meu que é cirurgião plástico que trabalha no Souza Guiar. As pessoas estão chegando queimadas por excesso de cuidado. O álcool gel gente é para rua, é água e sabão, não é para usar em casa álcool gel, álcool 70, nada disso. Saiu, foi um banheiro que é sujo, não teve contato, você usa o seu álcool gel. E aí em cima, pegando esse gancho do que você está falando, eu recebi uma pergunta de uma leitora, que é a Bete, a Bete Biju, Sim. e está sempre aqui comigo, aqui no Mulher Mais de 40, e ela fez uma pergunta que eu achei assim, super importante. Ela perguntou o seguinte, quais os alimentos e chás indicados para controlar a ansiedade? E a gente está vivendo aí num momento de total ansiedade, né? Tá ótimo. Assim, antes um pouquinho de a gente falar de, de questão de chás e de alimentos, eu, uma das coisas que a gente também usa, que eu falei anteriormente, de álcool, fumo... Muita fritura, carbo simples, que é farinha branca, tudo que a gente gosta, mas não pode, né? Que é pizza, sorvete, farinha, né, Silvinha? Eu mandei uma mensagem para alguém, não sei para quem, mas não sei para quem foi, né, Silvinha? Então, isso, gente... Ó, tem... oh, vou contar, deixa eu contar. Eu hoje botei uma, uma... uma enquetezinha, né, que a gente tem, que você fica falando o que você gosta mais, o que você não gosta mais. Aí tinha assim, isso ou aquilo. Aí eu falei, caramba, isso ou aquilo? Ai, eu tenho coisa que nenhum nem outro, né? Aí eu fui lá, né? Pá, pá, pá, pá, marquei, marquei, mandei, mandei, quando eu olhei, quando eu olhei no privado, tá ela. Ai, ai, ai, tem muito carro trato Eu falei, ai meu Deus! viu meu... E agora? Mas pode deixar, eu não vou comer essas coisas na quarentena. Pronto. Porque não é uma mocinha, não é uma mocinha. Então, assim, então assim, antes de a gente entrar nos alimentos, nos chás, seria isso Tentar evitar a gordura, a, a, a farinha branca, o açúcar, entendeu? Ter com mais moderação Outra coisa que é muito estimulante, eu estava até falando para a Silvia hoje a pessoa, As pessoas estão abusando do café, do café, do mate e é tudo preto né, seu Cara, não, Foi o dia não. nacional da bronca. Não, outra... Aí, ó, an... gente, anotem essa. Isso que eu não sabia. A doutora Cris estava me falando o seguinte. Hoje de manhã... Eu tava muito bem obrigada, de repente eu fiquei menstruada. E uma cólica, que pra mim é, porque eu tenho endometriose, então as minhas cólicas sempre foram assim umas coisas loucas. Aí eu peguei o buscofem para tomar. Quando eu peguei o buscofem, eu lembrei dessa substância que o pessoal tá falando, que é o bu que é o bu é, bu é? bupropeno. Aí eu olhei eu falei, cara, não posso tomar esse negócio, né? Eu vou... o que, que eu posso tomar? O que, que eu posso tomar? Como a gente estava conversando para alinhar algumas coisas para hoje, eu fui perguntar a ela o que, é que eu poderia tomar. Aí ela falou, não, você pode tomar alguma base de novalgina e tal. É, eu buscou pampa, papai, eu tinha novalgina. Aí no final, assim, eu já estava terminando de tomar a novalgina para partir, né? Aí ela botou mensagem que eu quase caí dura. Evite tomar chás escuros e café. Eu tinha acabado de tomar a caneca desse tamanho de café. E foi logo após eu ter tomado café que eu comecei a sentir o pico da cólica, e aí ela me conta um negócio desse, eu não sabia, sempre tomei canecões, todo mundo aqui que, que acompanha os meus stories está sempre vendo eu de café, café, café, eu sou apaixonada por café, e aí ela me contou essa, hoje eu estou aqui, ó, jejum de café, porque eu tô com café de então, a gente tentar não ter tanto estímulo, que seria o café preto, mate, né? Porque às vezes a pessoa esquece, mas toma mate. Ele é escuro também. Então, assim, tomar esse cuidado, né? Tem gente... Mate não tem meio termo. O odeio. Então, assim, vamos falar de chás, então. O ideal seria chá de camomila, a gente tinha erva cidreira. Aquilo que a vovó tomava, gente. Uma coisa simples, barata, que você consegue. Então, você tem de alfazema, valeriana, passiflora, cidreira ou melissa, flor de maracujá. Pra ser mais prático. Todo chá claro, claro, que é quase incolor, amel, amarelo clarinho, ele uhum. normalmente não contém cafeína. O cafe... A cafeína é interessante, estimulante, é. Só que quem tem ansiedade, quem está em confinamento, tem que evitar o máximo a cafeína. Tentar assim, dosar. Ah, eu, eu não vivo sem meu café. Toma seu café, que eu falei, Silvia, bebe agora bastante água. Entendeu? Assim, Porque tem gente que Cris, eu não posso passar sem o café, que eu passei a enxaqueca. Tem gente que é dependente da cafeína, tudo bem. Você toma seu café, tudo na vida é equilíbrio, gente. Então, seriam esses chás, por exemplo. É, o chá verde também é interessante, toma o chá verde porque ele tem a teanina, tá? A gente aqui não vai entrar com doses, tá, gente? Aqui não é o objetivo de tratamento médico. E de alimentos, né? Alimentos tem 5 mil anotações aí. Quem tiver um papelzinho, anota, que é bastante coisa. A questão de frutas cítricas, que a gente tem a questão da vitamina C, né? A vitamina C que aumenta ela melhora a questão da serotonina. A vitamina C, aliada a verdes escuros que tem ácido fólico, aumenta a absorção de ferro, entendeu? Tem pessoas que falam assim: "Ah, eu como espinafre o tempo todo". Tudo bem, você pode comer espinafre, se você não tiver um suco de laranja ou uma laranja ou um limão junto, não vai ter absorção mesmo, tá? Então você tá fingindo que tá tratando. E é isso que fecha com a feijoada, né? Porque a feijoada você come sim. couve, mas tem a laranja. Aí tem gente que fala sim, assim, sim. ah, eu gosto, eu amo feijoada. Mas a laranja, né, gente? Pelo amor de Deus, né? Eu vou comer laranja. Ah, quer dizer, não adiantou nada, né? A couve, mas não teve absorção. E o ferro do Foi feijão é. também não. Então, assim, a laranja não é pra enfeite, gente. A laranja é pra usar, né? Que a gente potencializa. É. Uso de leite, de ovos, derivados, eles são fontes de triptofano, que ele estimula a serotonina. Gente, vai ter muito nome feio, tá? Porque médico adora o um nome feio, tá? Não liga pra nome não. Não é palavrão não. Prometo que eu não tô xingando a mãe de ninguém. O cargo integral, que seria o arroz integral, tá? Ele tem fonte de complexo B. Tá, complexo B, que a gente vai falar na frente. é Você usar maçã, usar o mel. Gente, a gente está falando para indivíduos saudáveis. Tá? O mel em diabético não pode. Ah, a gente não está falando de doença. Está falando como a Beth pediu, para prevenir. Então, o chá de maçã, você pode pegar a casquinha fazer da maçã real. Eu, pessoalmente, não gosto de chá de saquinho. Não gosto é, eu, eu, é eu não sou sócia do Mundo Verde Senão estava tá rica, Mas <risos> eu, eu compro bastante lá na Casa Pedro Então você compra lá 50 gramas, dura muito Então vamos lá, outros alimentos É você, carnes e peixes São as carnes magras tá? E os peixes, por quê? Eles têm muita taurina A taurina, ela aumenta a gaba Diminui a ansiedade Com cuidado sempre Carne vermelha só uma vez por semana mais do que isso aumenta a aço peixe também ele tem várias funções Por exemplo, o peixe Ele contém ômega 3, EPA e DHA. Todos? Não É o salmão, é a sardinha É a truta e é o arenque Que não são tão comuns no Brasil Mas o salmão é sardinha Só que o papai do céu é tão maravilhoso Que ele botou o salmão, que é um peixe caro Junto com a sardinha Só que o salmão, se ele não for De águas profundas geladas Não serve para nada ele só vai ter metal pesado. Então, assim, é preferível você comer uma sardinha, quem é gosta, claro, eu amo sardinha, sou neto ah, de português, porque é uma coisa barata. Então, assim, você entrar com carnes e peixes, que ele tem o triptofano, tem o complexo B, é, tem o AB3, que vai juntar com isso. Outra coisa também, ácido fólico, que são aqueles vegetais verdes escuros, que é o espinafre, a rúcula, é, ele serve lembrando sempre, ou com suco de laranja, ou com uma laranja picadinha, logo depois, para absorção de ácido fólico. É, de, de ferro, perfeito. semente de abóbora perfeito, Às vezes a pessoa faz abóbora e joga fora a semente, você pode fazer em casa, É, ela é excelente para regular eletrólitos e ela ajuda na pressão também, de maneira Sim. natural então você depois acha você essa, depois você me dá essa receita para a gente é, monta, fazer com certeza e... Como é que funciona? Eu fico aqui, uma vegetar. delícia. Você pode temperar com orégano, manjericão, entendeu? sal do Himalaia é muito bom. Castanhas contém selênio, castanha do Pará, porque ela aumenta, melhora o humor, ela diminui a inflamação. Tudo que tem ômega 3, epa, ideia, e o óleo de linhaça também, que seria na sementinha, na linhaça, ela ajuda a inflamação. E que isso vai falar assim: eu acho que teve inflamação com ansiedade, tudo é ver, gente cérebro inflamado é um cérebro que ele não para de funcionar, a experiência própria, que o meu não para, é meu. Só que assim, eu tento equilibrar com a questão do Epa, quais castanhas, quais nozes, tá? A, a semente de, de, de abóbora é mega barata. Vitamina E também que a gente tem, nozes, amêndoas, castanhas, o que mais? Os ovos, infelizmente não são mais 30 ovos por 10 reais, né? tá a 18, <risos> houve uma inflação aí, mas os ovos ainda são baratos, que a gente pode fazer uma uma fritada, né, um pomelete. É e for e uso o ovo na gema, ela tem a vitamina D também Tá? que a gente tem no um salmão e na sardinha. É né? um recurso também. Outra coisa, fonte de triptofano, que seria um antidepressivo natural. A gente tem no feijão, na soja, na lentilha, no grão de bico, na avelã, nas nozes. Ou seja, quase todas as nozes elas têm múltiplas funções. Cúrcuma, né? De um tempo para cá, não é muito da nossa cultura ter a cúrcuma. É um pozinho vermelhinho, mas é maravilhoso para quem cozinha. Eu muito amo muito o tempero, Eu, Eu amo, amo, amo. Botar no então, ovo, né? para cúrcuma... mim, fica tá perfeito. Ah maravilhoso, ele é um excelente, é um excelente antioxidante anti-inflamatório e tudo isso, aí você fala, mas ele tem múltipla função, o papai, você é tão perfeito que os alimentos eles não servem só para ansiedade. Eles servem para ansiedade e de brinde. Você vai melhorar a sua questão cardiovascular, a sua questão cerebral também. Fonte de magnésio. Chia, gente, é mega barato. Você compra 50 gramas de chia, ela vira quase 500. Você vai hidratar e você vai virar uma geleia. Eu não uso geleia industrializada. Eu faço geleia com suco. É, é, então, ela vira uma geleia funcional. Melhora o intestino. A ansiedade também tem muito a ver, né? A gente nos congressos de nutrologia. O nosso segundo cérebro é o intestino. Se seu intestino funciona bem, a sua a sua questão de depressão, de ansiedade De insônia Por experiência própria, eu sou uma pessoa insônia Pela questão da minha profissão, que eu viro CTI Às vezes a gente vira na ambulância né? O meu ritmo de sono não é igual ao de vocês Se você tiver esse equilíbrio, melhora muito Muito, muito, muito E O intestino melhorando, eu nunca tive problema de intestino constipação nunca, mas o iogurte Porque o iogurte, ele contém Ele melhora a flora biota intestinal Tem esses probióticos, que na época da gente Criança, tem aquele carrinho não fazendo propaganda, mas já fazendo propaganda, que é o Iacute, não tem quem não lembre. Então, assim, a gente tem questão do iogurte para melhorar a questão do intestino. Tá? E, e os, as sementes Que entraria a questão da chia Ela ajuda nessa parte Com isso a gente tem a questão do complexo B Beber muita água As pessoas estão esquecendo de beber água em casa Então a pessoa está relatando muita enxaqueca Muita dor de cabeça Porque ela está esquecendo de beber água De maneira geral, a gente, porque é muita coisa É muito cansativo, seria só isso tudo Olha, eu estou dando uma olhadinha aqui nos comentários Assim, rapidamente E aí eu vi que tem uma Seguidora lá de Fortaleza, Ceará é, então, assim, pessoal falando sobre o uso, o uso de cúrcuma, pessoal que gosta de nozes e castanhas, olha, a galera aqui eu vejo que o pessoal se alimenta legal, hein? Pessoal, olha, tenho aqui a minha amada aqui, a minha mãezinha querida, tá aqui comigo. Uê! E ela pois acabou sim. de falar que ela come banana na hora da comida e faz muito bem. É, o nordestino e o nortista tem esse hábito, né? Da banana a pra comida. A minha mãe é, é mineira. Mas ela gosta de uma banana na comida. Mas eu comi muito, muito. Hoje em dia eu não consigo mais porque a minha quantidade de comida... Se eu colocar uma banana, eu vou ficar cheia até aqui. Mas eu sou apaixonada. E Então, assim, o pessoal está falando aqui que realmente faz é, o uso... De uma, de uma comida assim um pouco mais alternativa. E com relação a essa parte da ansiedade que a gente estava falando, algumas pessoas também estão falando dessa, dessa essa loucura de ficar em casa, cuidar de filho, cuidar da rotina e não poder sair. Então, realmente, é, o uso desses alimentos e o uso do chá, e até mesmo esse momento que a gente está aqui batendo papo, conversando, tentando trocar ideias, é também uma oportunidade que a gente tem de desopilar um pouquinho, sabe? De falar sobre outros assuntos, da gente não ficar só focado é, nesse assunto, sabe? Tá tão sufocado de pandemia, de morte, morre tanto, morre tanto, cada dia a gente sim, sim. acorda de manhã e dá uma atualizada nos números de mortos e hospital de campanha. Isso, né? Isso sufoca demais. Então, com essa intenção. Da gente falar sobre entender que todo mundo está vivendo um momento atípico, que está nisso, mas a gente também quer desopilar um pouco, deixar essa carga que está todo mundo com relação a trabalho, quem está trabalhando e tem que sair de casa, quem não está trabalhando e não pode sair de casa e, a, e, e tem as finanças né, que tem que fechar no final do mês, é uma carga muito grande, a nossa intenção é justamente falar sobre alguma coisa que você possa, sabe, desopilar um pouquinho. E aí agora... A gente tá, né, né, Sim, essa só te contar um pouquinho. Pode cortar a Silvia, mas ela colocou uma coisa perfeita. Gente, eu sou mãe de dois filhos, meus filhos são adultos, é mais fácil. Só que assim, se você não tiver um tempo só para você, que não é com o marido, não é com pai, não é com mãe, não é com filho, não é com ninguém. É o seu momento, você vai num banho, botar um hidratante, você vai se amar, você vai se cuidar. É, não importa se vai passar um creme, não importa se você vai fazer uma máscara caseira em casa, não importa. E o que a Silvia falou? Gente, não focar só em desgraça. Está tendo muita notícia boa, está tendo muita doação de empresa, doação de pessoas físicas, e as pessoas só estão focando em morte, em desgraça, quem entuba e quem não entuba. Tem uma amiga aqui que é Cris Moncara, é uma fisioterapeuta da rede do Inca, entendeu? A gente está em linha de frente, a gente está em linha de frente duplamente, por acidente de trabalho e tudo e pelo Covid. Vamos focar, gente, a gente se amar. Então, assim, tudo bem, filha ah, é pequenininho. Você não for de peito, gente, sinceramente. O pai não vai morrer porque fica uma hora por dia com ele, nem que você divida em 3 de 15 minutos, de 20 vai se cuidar bota uma música relaxa vai dançar o também se você não tiver serenidade equilíbrio gente não adianta você comer o alimento que você quiser você comprar a cápsula que quiser ou se entupir de rivotril como tem muita gente que se entope, se dopa então vamos focar na coisa boa também tá bom meninas e aí vamos falar de coisa boa vamos falar da gente cuidar da nossa pele né e aí Sim. nessa enquete que eu fiz aí é, a partir de domingo vieram algumas perguntas então assim a gente já já está a meia hora falando, então a gente vai ter mais um tempo é, para a gente responder algumas perguntas. Eu selecionei algumas e tem algumas que também já estão aqui acontecendo. Então, depois que é, a gente tentar res responder essas aqui, que foram o pessoal que participou da enquete, é, a gente vai responder do pessoal que está com dúvida. Então, vamos lá, okay. tá? Então, a primeira pergunta é da Rose Santana, aqui do, do Instagram. E a Rose colocou o seguinte, quem tem tendência a queloide, pode fazer tatuagem? Olha, o ideal, assim, não existe fórmula de bolo em medicina, né? Não existe, ah, vai ter ou não vai ter. A gente prefere, como dermatologista, que não faça. Por exemplo, eu, 52 anos, fiz as minhas duas primeiras tatuagens. Eu tenho queloide, é. Sempre eu. Eu. eu fiz. A dos meus dois filhos no antebraço. Né? Estão aqui no antebraço. Eu tenho queloide. Só que o que eu fiz? Como ela foi uma coisa simples, sem grandes rebolos e mais superficial, a probabilidade é menor. Só que assim, se você tem um quelote, se você é negro, a pessoa falar ah, só negro tem? Não. Os extremos de raça tem. tem tá? Tentar não fazer. Mas se for fazer uma linha simples, sem usar 10, 15 pigmentos. E quanto mais você ficar estimulando aquela pele, ela vai hiperreagir. Então a gente prefere. A Cris deu uma ideia, faz tatu de renda Boa, que tatu de renda aqui Não tem perigo, tá? É, mas mas ela, eu ela... não é no caso, né? Ela Acaba saindo, né? Se for definitiva, eu preferia Que a pessoa colocasse uma área não tão exposta Porque às vezes vai fazer um quelóide Que a mulher é muito pior do que estava antes assim, Eu como pessoa, uma coisa Eu como médica não recomendaria, não Bom, então vamos lá, outra pergunta é Mesmo depois dos 50 Podemos tentar clarear As manchas do rosto? É também da Rose Santana Claro Claro, Rose, claro. É assim, não existe mulher velha, né? Existe mulher loura, que é o meu caso, né? Pois eu é, vou... né? Eu fiquei loura, não sei eu... mais ainda. É, se eu é, mas você chegar à minha idade, faltam 12 ainda, Silvia. Então, assim. Ah? E... Falta ainda 12 anos. Falta então, assim, tá nada, esse... falta nada. Não, eu faço 50 esse ano. Oh, que delícia, viu? Com um carinha de 40 é uma delícia mesmo. O que, que acontece? A grande vantagem de se tratar mais ou menos aos 50 é o seguinte: que a gente já está entrando em pré-menopausa, então o estímulo hormonal não é tão grande. A Silvia sabe, por ela sofrer de endometriose, que ela sofria muito mais antes. Não é que ela não sofra agora, sofre muito. Só quem tem que sabe. Só que como a gente não tem tanto estímulo, a questão de mancha ela vai pigmentar menos sempre é hora, não existe só ah, com 50, 70, 80, enquanto o coração estiver batendo, gente, então a gente vai fazer, só que assim, lembrando que esse cuidado, uma mulher de 50, ela tem que ter mais densidade no tratamento, que é uma pele que precisa de muita nutrição, que a pessoa confunde pele oleosa, óleo com hidratação. Óleo não tem nada a ver com água, gente. Se você botar óleo e água, ele não se mistura. Então, assim, às vezes, a pessoa se preocupa com isso. Então, sempre é tempo, não tem isso. Só que com 50, a densidade de nutrientes, de suplementos orais, que não existiam até 5 anos atrás, até uma coisa que a gente vai falar, é né, de curiosidade, Existe bloqueador solar oral, Descobri né? isso, é verdade, eu, eu descobri é, isso. É, a pensa isso. que é só passar espreito cabelo, passa. Não, gente, o efeito oral, ele cobre quase 80% junto com os outros. Então, não existe idade para se cuidar, não, gente. Outra pergunta que é, que está assim, né, um pouquinho presa a essas manchas que a Rosa perguntou... Que é uma pergunta da Luciana Fonseca Ela pergunta sobre melasma Melasma Eu... é uma das Patologias mais desafiadoras Na dermatologia, ela não tem cura Mas a gente tem uma administração Muito boa dela, só que lembrar O seguinte, né? até a pessoa está falando Ah, uso de protetor solar é, é interessante sim, só que às vezes a pessoa Só lembra do protetor solar na praia Na piscina quando sai de casa Só dermatologista que passa protetor solar em casa A gente cozinha a gente pega fogo, calor, a gente pega o solzinho na varanda. Então é o seguinte, o melasma ele é bem desafiador. A gente com os tratamentos hoje em dia de microagulhamento, é, medicações que clareiam a pele via oral, externa, como vitamina C, que a Roseli está falando. Eu prefiro a vitamina C à noite, tá, Roseli? A gente tem como melhorar muito. Microagulhamento, estímulo com fios de PDO, tudo isso melhora a qualidade de pele. Só que cura para o melasma tem? Não. No dia que tiver, o médico está milionário. Né? Ele não vai saber onde enfiar dinheiro, porque todo mundo vai querer. Só que o melasma ele tem que ter um cuidado constante, porque na primeira exposição, aí você fala assim, ah, então eu não vou expor o meu rosto. Gente, qualquer parte do corpo, que entra em contato com o sol, pigmento o melasma. Botou a mão no sol. Então, na verdade, o, o melasma está aqui por baixo, em algum local. Eu faço todo esse cuidado, mantenho minha pele protegida com protetor solar... E a gente convive numa boa. Num determinado momento, eu dou uma bobeira... Esse melasma recebe o um estímulo do sol e pá, aparece. É essa linha de raciocínio. Isso. Volta tudo, às vezes você perde dois anos de tratamento. Então assim, ah, então não me, vou me tratar. Não, vai se tratar sim, porque é, eu tenho melasma. Eu não tenho melasma só pela questão hormonal. Só que assim, como eu trabalhava em ambulância, às vezes era sol de 50 graus. Não tinha como. Não existe bloqueador que eu consiga passar aquele filtro da ambulância, tá? Então assim, é, o que a gente vai fazer? A gente vai tratar, você, a gente tem bases hoje, quer dizer, Minto, bloqueadores com base, fatores 70, 80, que você consegue conviver. E a Silvia falou de maneira perfeita, tem milhões de tratamentos que a gente pode tratar, tá? A gente orienta, até a exposição, a gente está tendo muito caso de a exposição excessiva em celular e note está pigmentando a pele. Aqui, tem eu estou com... com reflexo aqui do monitor que eu ia botar uma luz e desistir, porque eu falei, não preciso, olha aqui a cara aqui, ó. E eu passo o dia inteiro de frente para ele. Então, exatamente. Assim que trabalha o tempo todo de frente para o computador, sabe que nesse momento você está recebendo essa luz, é tem um nome, é luz azul, é luz azul é é azul e azul. E excelente colocação. Quem puder colocar filtro no Note é um investimento interessante. Meu celular vem com filtro. Eu boto no seletor da, da organização, meu celular tem. Não sacrifica a, a vista nem a pele. Então, assim, existem filtros solares para esse tipo de radiação, que não tem nada a ver com o VA nem o VB. Não tem nem a ver com vermelhidão, nem tem a ver com envelhecimento. Tá? Já tem tecnologia no Brasil bem acessível, inclusive. A Beth fez uma pergunta da parte de pele, a Beth Bijou, e ela perguntou sobre uma máscara caseira para pele... Seca. Quem vai falar que agora não é a dermatologista, né? Agora quem vai falar é a mulher, né? Porque dermatologista, a gente como dermato, a gente não acredita. Não tem permeabilidade, gente. Não tem. Só que por que a gente... olha mas a minha pele ficou mais sedosa, ficou mais clarinha. Por quê? Porque você esfoliou a pele antes, tá? E a gente vai falar alguns cuidados. Pelo amor de Deus, não é para esfoliar com sal e com açúcar, com mel e limão. Pelo amor Não é para fazer caipirinha com o rosto. Caipirinha maravilhosa Eu amo uma caipirinha bem feita Bota cachaça e gelo e a gente conversa Bota um churrasquinho Não, Não mas, então assim pô, Tá marcado, Sim. quando acabar a senhor. <risos> então assim, você pode esfoliar? Pode Por que, que a pele fica mais clarinha, fica mais macia? Porque você... a epidérmica, essa mais externa Ficou menos grossa, menos densa Que você pode fazer uma esfoliação com morango, com kiwi, você fazer uma pastinha. Eu até uma pele mais grossa, a minha por exemplo não aguenta fubá. Se eu botar fubá fazendo assim, ela vai me ralar toda. Tá? Cada um sabe a sua sensibilidade. Mas o fubá, se você pegar com mel alguma coisa. E a pele seca, então, a gente esfoliou primeiro. Né? A gente pode botar um líquido, pode colocar, colocou, esfoliou o rostinho todo. Cuidado para não ser nos olhinhos, na boca. esfoliou é a mulher que tá falando, tá? Não é a Dermato, São o Conselho de Medicina e de Dermato vai me estrangular com razão. Então, assim, a gente fez a esfoliação, enxagou o rostinho, secou, tocando, né? Não adianta usar nada o creme de 100 mil reais se você faz isso para secar o rosto. Não adianta, a gente tem que tocar o rostinho seco. secou. Como você pode fazer uma máscara? A gente pode fazer, Beth, um, pode misturar iogurte com um mel e um morango, você amassa. A pele está seca, ela se beneficia muito do abacate. Eu sou apaixonada por abacate, tanto para comer como para fazer. Tá? Então, eu gosto de misturar assim. Às vezes, eu não tenho artifício nenhum, não estou perto de nada. Aquele dia que você quer fingir que a gente está no spa, né? chique, maravilhoso, que a gente merece. Uhum. Então, tipo, uma máscara verde, outra máscara branca. Então você pode fazer essa máscara com isso. Seria uma sugestão, seria praticamente todas as frutas, gente. Só o cuidado, não usar laranja e limão, porque às vezes a pessoa usa para esfoliar, não enxágua bem, faz queimadura grave do sol, que é fitodermatose. Olha, é, vou, botar, vou fazer mais uma pergunta aqui, que já está... É, que eu já tinha recebido da enquete. E depois a gente vai dar uma olhadinha nas perguntas que vocês estão fazendo. E se sobrar um tempinho... Eu faço mais uma aqui. É, eu quero... É, quem perguntou foi uma leitora do Facebook, porque quando eu fiz o compartilhamento da, da enquete, ele foi para o Facebook e lá ela me fez essa pergunta. Ela disse o seguinte, já passei dos 70. Ainda dá tempo de cuidar da pele com produtos e ter resultado? Dá. É o que eu falei antes, sempre dá. Claro hum. que uma pele que nunca teve tratamento antes, aquilo que falou, vai ter que ser uma fórmula, normalmente a gente não consegue com fórmulas industrializadas, a gente até usa em sumos industrializados, como ácido alurônico, vitamina C, é, em altas concentrações, mas normalmente tem que ser assim, associada a um peeling, associada a uma coisa. Vai ter o tratamento de home care? Vai. Mas é mais com formas mais personalizadas, tá? Mas pode se tratar assim. Sempre... Minha mãe tem 75, sempre se tratou. Pode começar, gente, se amar não tem tempo. Antes, melhor os 70 do que nunca, viu? Verdade, verdade. Eu acho que a gente tem que dar um pontapé inicial. Talvez, Sim. quanto mais tarde você deixar, mais trabalho você vai ter e mais dedicação também. Você vai precisar para esse momento. A minha mãe sempre foi uma pessoa de cuidar muito daquela época do, do creminho, da, da paiô, né? que só tinha isso, só tinha essa maquiagem e tal. Então, a minha mãe sempre teve muito esse cuidado e aí eu aprendi com ela ter, é, ter essa, essa coisa com a pele, água do arroz... Minha mãe lavava a rua e separava a água e toma, filha. Para né? deixar o rosto assim mais sedoso e dar aquela clareada e tal. E a gente fazia isso, enfim. Fazia massagens com cabelo, com banana, com ovo, com abacate. Enfim, a gente fazia muito porque minha mãe estimulava né, aquele cabelão, todo mundo com cabelo, eu, minha irmã e ela também e tal. É... A gente acaba aprendendo a coisa a fazer mais cedo e ver. Eu, com 25 anos fui No dia seguinte, quando eu fiz 25 anos, eu fui no dermatologista e falei assim, olha só, eu queria começar a tratar da minha pele. Então, eu comecei muito cedo. Claro que naquela época não tinha uma rotina sim, sim. alternada, uma rotina... Lá, lá, lá. Eu não passava a quantidade de produtos que eu uso hoje. Eu passava alguns produtos porque era uma manutenção, né? Então, assim, quem está assistindo... A gente que tem filha, que tem nora, que tem neta, que está com uma pele, assim, aquela pele de pêssego, é legal que você passe essas orientações do tipo vai cuidar da sua pele logo cedo, protege ela, cuida dela, para quando chegar, não ter que passar por esse momento aí de uma pessoa chegar com determinada idade, com essa, essa quantidade de informações que a gente tem, que hoje a gente sabe... Sobre os raios solares, porque quando eu tinha 15 anos, eu ia para praia e a gente não passava nada. Tem e saía de na casa, toda queimada, ardida. Não tinha informação, não tinha nada. Então hoje a gente tem. E essa leitora, a Conceição, ela teve essa informação agora. E ela fala, caraca, peraí, eu tô com 70 anos, todo mundo cuidando da pele. Eu acho que eu vou cuidar da minha também. Peraí, será que, será que eu devo... Ah, entendeu? Então, eu acho que é essa coisa da gente ter a prevenção, né? interesse e passar isso para a nossa turma mais que? jovem, essa prevenção, né? Eu vou... É... A Suzy, eu estou subindo aqui, mas eu cheguei a anotar uma primeira pergunta. A Suzy Dória fez uma pergunta sobre queda de cabelo. A queda de cabelo, gente, é multifatorial. Tem que ver a questão hormonal, tem que ver se você tem deficiência de ferro. Mulher, infelizmente, ela altera com tireoide, alteração de tireoide. A questão hormonal, nossos hormônios femininos. O hormônio masculino, que a gente tem a testosterona também. Ela diz que tem uma alimentação boa, eu vi aqui. E ela é, é multifatorial, é... Então, não é tão simples assim, não. E o uso é errado de cosméticos. A gente pega 40% das quedas de cabelo, porque mulher taca tudo quanto é creme no cabelo. E a deixa, né? A... Aí ela passa, Exatamente. ela deixa. E vou deixar agindo. Ó, uma das coisas que eu mais reclamo... E quando eu faço as minhas resenhas no canal lá do Silvia Gonçalves, eu sempre falo sobre isso. A pessoa fala assim, eu vou fazer massagem. Aí ah, meu creme... E aí ela pega o creme e fala assim, eu vou botar bastante creme, vou deixar uma hora, que é o tempo que eu vou, né? Aí ela prende o cabelo, eu vou deixar uma hora, porque ela vai potencializar. Aí a máscara, quando você pega o pó, está dizendo assim, 10 minutos. Em 10 minutos Enxaguada. o produto vai fazer o um efeito. Se você deixar uma hora, você está pegando Todo aquele estudo que aqueles profissionais fizeram para juntar várias substâncias e identificar que num determinado momento que ela atinge o ápice do seu efeito, são 10 minutos. Aí, o que, é que você faz? Você passa o produto, ele entra no ápice e depois o gráfico começa a cair e o produto que era para sair no momento do ápice, você deixou uma hora. Às vezes, a gente acaba exagerando nessa quantidade, até exagerando no autocuidado. E o negócio acaba, ao invés de fazer o efeito bom, acaba fazendo o efeito contrário. Exatamente. Porque, às vezes, você apodrece bulbo de fio e, às vezes, você satura o fio de tanto produto. Ou você satura. Exato. Então, não tem como. Gente, se mandou uma colherzinha, é uma colherzinha. Eu não sou bioquímica. Quem mandou fazer a forma, sabe. Então tem que usar rótulo. Viu? Rótulo. Perfeito. Bom, a Eli, Eli Rosa fez a pergunta seguinte. Laranja para quem tem gastrite, faz mal? Depende como ela come. Normalmente não. Normalmente não, não, não faz mal, não. A questão é assim. Porque se a gente for ver, quem toma café? Se a pessoa toma mais que dois cafezinhos, cafezinho também dá gastrite, entendeu? É como a gente combina. Se a gente parar para pensar, a gente não tomaria. Eu tenho gastrite. Então, o que, que acontece? A gente tentar não chegar e pegar 10 sucos de laranja, nem sei qual é aquela laranja azeda, não, nunca sei o nome. eira Sempre teira. Bom, teira, teira. aí tomar direito. Não tem como se você está em jejum. Mas se você comer alguma coisa ou tem, não, não dá gastrite, não. Eu só caso é, muito é. grave. É, eu tive uma fase há alguns, alguns anos atrás que eu tive uma úlcera, e aí eu, eu descobri que eu fazia ingestão de alguns é, algumas bebidas e comidas eu fazia invertido né então eu eu hoje sei que tem coisas que eu posso e na época o que o médico o gastro tinha falado foi mais ou menos isso que você falou né o fato de você estar tá com o seu estômago é, você estar tá alimentada e você tomar a, chupar a laranja ou tomar o suco da laranja você está com você tá complementando aquele alimento que está recebendo todo o suco gástrico e aí a laranja entra com a sua e faz o, o, o, o equilíbrio daquela área ali que é, tem um pH super alto. Vamos ver aqui se a gente tem mais alguma pergunta. Protetor solar diário. Vitamina C, melhor passar de dia ou de noite? Você falou assim que rapidamente. À noite. Ele juntou, é. E aí o melhor é a noite. Por que a noite? Porque a vitamina C, oxida ocida à exposição solar. Se você botar na luz, não precisa nem sol, na luz ele já está oxidando, então a gente, você gasta uma fortuna, normalmente esses séruns de vitamina C custam de 200 a 600 reais um tubo, Você ficou dinheiro, entendeu? Eu prefiro à noite, eu uso até de dia, porque eu uso um bloqueio alto, entendeu? E eu passo muito rápido, tá? Mas eu prefiro à noite para paciente. Essa oxidação é um produto que não, que ele perde a sua função... Ou essa oxidação pode provocar uma mancha no rosto? As duas coisas, perfeito. Primeiro é não atuar, ou você passar. Primeiro que vitamina C passando de 30 dias de aberto, ela já está oxidada. Então você, uhum. na verdade, só está manchando a sua pele, porque você vai pigmentar a pele. Eu tenho pacientes um paciente de bom padrão, adjetivo, que na verdade se queimaram pelo uso da vitamina C fora da validade. Validade que eu digo aberta, ela estava na validade do pote. Mas ela tinha passado de 30 dias e ficava exposta, abria a tampa, deixava a tampa aberta. E você vê que quem usa a vitamina C, ela fica marrom, né? E é. mostra a oxidação, né? ela não fica branquinha, ela fica amarelada e depois passa para o marrom. Olha, a Roseli também fez uma outra pergunta também. Ela está perguntando: passo sempre protetor solar por cima da vitamina C. Perfeito. Nesse caso, é caso. eu posso usar de dia? Pode, é o que eu faço. Eu faço de manhã e de noite. Mas no aí, nesse caso, ela deve usar um protetor com uma... uma Bem, uma, alto, um fator de 80 para 100. De 80 a 100 é pouco. A pele brasileira, a minha pele é extra seca. Ela não suporta um fator tão alto. Então, eu prefiro realmente à noite. Só que daqui a pouco vai fazer acne cosméticos. É, ela está fazendo outra pergunta também aqui. A Roseli diz assim, tomei rocutan... E apareceu um pouco de melasma. Pode ter sido porque eu não passei o protetor? Não passei direito o protetor? Com certeza. Não é pelo Rokutan. É Realmente porque às vezes não usou o bloqueador tão alto como deveria. A gente acha que é só 30, 40 não é. Ah, deixa eu ver. RV Copilimb. Não, não sei se eu estou falando direito. Doutora Cris, o que podemos fazer para reduzir os poros abertos? Poros abertos, acho que essa é a Renatinha. É... O que a gente pode fazer? Na verdade, não existe poro aberto. Na verdade, o que acontece? Vocês chamam de poro aberto dilatado, é porque ela está com um controle ruim de oleosidade. Normalmente, poro aberto, tem que fazer uma limpeza de pele de 21 em 21 dias, você tem questão de estringente, entrar com substâncias biooral e tópica, entendeu? E, é e sempre está limpando essa pele. A pele oleosa, a pele acneica, ela é mais sensível para tratamento do que a pele seca. Ela é mais complicada de tratar. Mas tratando direitinho consegue. Bom, gente, olha só. A gente já está com o horário super apertado. Eu ainda tem algumas perguntas aqui. Eu vou passar essas perguntas para a doutora Cris. E aí, é, eu também vou é, deixar em aberto aqui para a gente falar sobre todo esse trabalho que a doutora Cris faz. Porque se vocês tiverem mais alguma dúvida... Vocês podem também ter um canal aí para tirar essas dúvidas. Então, olha, a doutora Cris, ela faz o atendimento aqui na Tijuca, pertinho do metrô da San Espenha. Vocês têm como fazer contato com ela para quem é aqui do Rio e quiser vir fazer um, um acompanhamento, tanto da parte dermatológica quanto da parte de nutróloga, de nutrologia. Vocês podem aliar isso aí com ela. Então, assim, pertinho do metrô é super funcional. E agora a gente tem uma outra novidade, que é um atendimento, uma consulta online, que eu achei muito legal. Para quem não é do Rio, quem está assistindo a gente agora e foi de fora... Tem uma novidade aí e eu queria que a Cris explicasse para gente. Explica, doutora, por favor. Vamos lá. Na verdade, assim, pela questão do coronavírus, foi liberado pela primeira vez na história da medicina brasileira, a telemedicina. Pode ser feita se você morar a um quarteirão de mim ou morar em outro país. Saindo da quarentena, eu atendo lá, na Tijuca, né, na Rua Santa Sofia. Depois vocês olham o meu link, o meu endereço lá no meu Instagram. Finalmente foi liberada, É uma coisa que a gente pleiteia há muito tempo, mas isso é temporário, tá? A gente não acredita que a telemedicina continue depois da quarentena, não. E essa telemedicina, ela, vai, ela acontece através de WhatsApp, não é isso? WhatsApp, Você... Zoom. Pode ser Zoom, WhatsApp ou Skype. Isso tem aí vai ser, entra em acordo... Combinado, com... exatamente. Combinado. Perfeito. Olha, gente, foi. eu adorei a gente tirar assim, todas essas dúvidas. Eu depois quero saber de vocês e se a gente faz mais lives aqui com a doutora Cris. Claro, é evidente, se ela puder, se ela tiver disponibilidade em estar aqui para tirar dúvidas. Eu vou fazer algumas enquetes. Nossa, vocês eu querem. fiquei chique. Fui convidada pela Silvia. Olha que eu acostumo com essa vida, gente. Do Instagram, <risos> Tá é eu, depois de muito Amém. tempo, derrubei, fiz escova, fazer maquiagem, Jesus, eu vou botar uma roupa, nem acredito. <risos> Mas olha, eu queria super agradecer, Cris, pela sua disponibilidade por estar aqui com a gente nessa hora. A gente já vai dar 10 horas, de estar aqui tirando todas as dúvidas. Super. Aqui a, a outra falou: faz mais, faz mais. Olha, a gente vai, a gente vai sentar, eu vou fazer algumas perguntas para vocês, porque a gente quer trazer conteúdo. Que seja conteúdo que vocês possam consumir, tirar dúvidas, ser, ser legal, ser interessante. E olha, não esquece, já está já tudo anotado aqui. E se vocês não anotaram, a gente depois puxa a conversa, a gente faz depois um post assim mais completinho. Então, essa é a ideia, doutora. Muito obrigada pela sua disponibilidade. Agradeço. Quero muito agradecer. Quero agradecer também a todos que estiveram aqui. A gente já está numa contagem regressiva. Mas queria agradecer a todos e um grande beijo. Se cuidem, fiquem em casa, né, doutora? Por favor, para não atender ninguém na emergência? Por Isso. favor. Ela não quer não ver tem. vocês, hein? só aqui. Não quer. Só aqui. Isso aí. Beijo, beijo amor. Tchau.